Olá, sou a Cláudia da Notes e neste vídeo vou abordar os formatters para RSS. A proposta é de Jeff Eaton e uh, vão ver que é bastante útil, sobretudo se pensarmos que o Drupal utiliza bastante os feeds para o import-export de conteúdo. Além disso, podemos tornar os nossos feeds mais inteligentes e facilmente lidos, seguindo os standards uh, da, dos leitores de feeds. Uh, o, o módulo, a página do módulo é em rss-field-formatters, uh, tem este simpático elefante e uh, os autores chamam a atenção para, uh, digamos, os formatters uh, extra, que este módulo proporciona. Temos o category para a parte de, dos termos de referência, as taxonomias, o enclosure para tudo o que é média, imagens, áudio, vídeo, portanto, vai ficar embebido e facilmente lido por leitores de feeds e também migrado via feeds as datas, o autor e, ainda, dados de coordenadas geográficas utilizando o Geofield. O, os módulos são vários, é uma espécie de suite e, um, e o, suite, o, desculpem, o RSS Formatter traz o RSS Category, que está ativo e que nós vamos experimentar, o Creator, o Date que não vamos ver aqui, mas que é, o procedimento é o mesmo, o Enclosure para tudo que é média e ainda o, o, o, o Formatter para a parte de Geo, que também não vamos ver aqui porque não tem nenhum campo desta natureza. De qualquer forma, é preciso ter em conta que antes de testar os feeds e trabalhar os feeds, é preciso configurar o serviço web para publishing, que é o RSS Publishing, na área da configuração. Além disso, pronto para além de definirem o número de itens que vão figurar nestas listagens de feeds a enviar às pessoas, um, definem também o conteúdo do feed, se é, se é full, se é só títulos, e podem fazer acompanhado uma pequena descrição. Isto é genérico, não é específico do field Formatter, isto é configuração geral para feeds. Uh, não se esqueçam também de uh, disponibilizar o icon dos feeds para as pessoas uh, sindicalizarem e subscreverem uh, esse serviço. Este exemplo que nós vamos fazer é com todo o conteúdo do site, mas podem, como é óbvio, criar views, displays específicos de feeds, em que aí podem, digamos, dar a possibilidade às pessoas de subscreverem conteúdo só do tipo notícia ou só do tipo notícia com a categoria XPTO. Portanto, podem dar essa flexibilidade depois às pessoas, de acordo também com a natureza do site e o que se pretende. Isso é bastante utilizado em sites noticiosos, como, como sendo essa a situação mais, mais corrente. Mas como é que nós fazemos esta configuração toda dos feeds, conteúdo a conteúdo? Nós vamos fazer só para article e vamos ver os efeitos em article, mas teriam que fazer para todos os content types que sejam sindicáveis em manage display, na parte de default, devem ativar o display RSS e já o vemos aqui ativo, é para lá que vamos agora e o formatter que vem por defeito, sem instalação do RSS Field Formatter é link para tudo o que é categorias e termos de taxonomia tem aqui o caso das tags e da category, para a imagem, a imagem e o, e o formatter, digamos, o estilo aplicado à imagem e por aí fora. Ora, como nós instalamos o RSS Feed Formatter, temos a possibilidade de, em vez do link, usar o RSS Category para sermos mais precisos, exatos e usarmos, então, os tais standard e, e facilitarmos, digamos, a troca de informação entre diferentes fontes. Para as imagens, como se lembram, um, e para tudo o que é média, usa-se o RSS em Portanto, ele vai uh, tomar conta uh, dessa, dessa parte. Mas antes de gravar, vamos ver apenas o efeito, um, como, como, como digamos apresentado o feed e o output, sem os, o RSS Field Formatter. É este o resultado, Pronto, o link, a imagem visível, tudo normal, os, os links clicáveis, e se nós observarmos o, o código fonte e nos eh, focarmos num item, eh, verificam que temos o title, o link, o description, o pubdate, o DC Creator, o guide, que é uma espécie de ID do feed, do, de cada item, cada item portanto tem esse link permanente e o comments e ficámos por aqui portanto esta é este é o output default a partir do momento em que uh, aplicamos as categorias do Fill formatter uh, no body vamos deixar igual porque não há um específico guardamos Vamos fazer o refresh desta página. Reparem que o aspecto é diferente, mas mais importante que o aspecto, porque as pessoas não vão consultar por aqui, elas utilizam os seus leitores de feeds. O que interessa é que as máquinas comuniquem bem umas com as outras nestes casos. Se observarmos o código, mais uma vez, verificamos que uh, o mesmo item está muito melhor documentado. Reparem que ele agora, para além do, da, das tags que já trazia, traz o Category, uh, que é a nova tag portanto, que uh, nós acrescentámos, o RSS Category. Outra categoria, porque tínhamos dois campos de categoria, o Enclosure, com o, o, os dados todos para o, o Média, a parte média. Uh, temos ainda outra categoria e temos os Comments que já eram default. Portanto, isto aqui é bastante importante em termos de feeds e o, digamos que um, é muito mais eficaz uh, na troca de informação e na partilha de informação entre sistemas. Um, isto pode parecer, portanto, é aquela parte não visível, mas que uh, é importantíssima para um bom comportamento uh, dos, dos nossos sites e uh, dos nossos leitores, não é? ficarem satisfeitos e receberem a informação correta. Além disso, podemos tr trocar facilmente uh, uh, informação de site para site e uh, com isto me fico, Espero que tenham percebido, que tenham gostado desta possibilidade de estender os Fill Formatters para o Display RSS e passem a utilizar, por que não?